Quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa. E o bebê Alexander está vindo também. Ah, bebês choram um o tempo todo. Eles são muito barulhentos. Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento.